CAPÍTULO XI PRIMEIRAS LIÇÕES Ao chegarmos próximo à rua onde eu residira, senti meu coração bater aos saltos, num misto de saudades e de ódio por tudo o que eu havia perdido de mais agrado. Nunca imaginara que pudesse estar alijada de minha família por duas criaturas tão vis como Valdemar e a Laura, que me afastaram principalmente dos meus filhos, fazendo com que eu perdesse o melhor de suas vidas, o crescimento deles, suas conquistas, seus sentimentos, enfim, tudo. Valdo imediatamente percebeu a minha angústia e procurou orientar-me através de um estímulo calculado. Controle-se, menina! Pense no que você poderá fazer aos bandidos que desgraçaram a sua existência. Não desperdice suas energias. Mantenha o foco para ter efetividade no processo. Aqueci com um movimento de cabeça. Finalmente, então, estávamos diante da casa a qual eu sentia que, por direito, continuava me pertencendo. Sua aparência externa estava completamente diferente. Parecia ter sido reformada. Além de um jardim imenso, muito bem cuidado e garagem, outros benefícios haviam sido incorporados, dando-me a impressão de que ela tinha sido ampliada uma vez que o terreno tinha uma excelente dimensão. Valdo mais uma vez interrompeu os meus pensamentos, dizendo... — Repare bem, menina, como você é uma garota de sorte. Se for esta casa mesmo, o serviço vai ser moleza, porque não existem barreiras vibratórias, demonstrando que eles estão sem proteção em nossa dimensão. — Só pode ser esta, Valdo. Está reformada, mas eu tenho certeza. — Então, o que estamos esperando? Vamos entrar. E, virando-se para Toninho e Pelegrino ordenou. — Amigos, vasculhem a residência toda por fora e vejam se temos algum imbecil vagando por aqui. Se houver, espantem o vagabundo, caso ele não nos seja útil. Enquanto os dois foram cumprir com o ordenado, entramos na casa, tendo Valdo à minha frente. Fiquei espantada com a decoração moderna, completamente diferente do tempo em que eu viver ali parecendo-me que os móveis eram aquisições recentes. Tudo se mostrava impecavelmente em ordem. Percebi, enfim, que a reforma também acontecer internamente. Continuamos avançando, indo até a cozinha. Foi quando fui surpreendida encontrando duas moças uniformizadas que conversavam animadamente enquanto trabalhavam. Uma delas estava ocupada com a preparação de algum alimento, enquanto a outra fazia a arrumação interna de um armário. O ódio que senti naquele instante foi tamanho que a dor na garganta se acentuou drasticamente. Pensei, «Miserável, se o maldito ainda vive aqui, está dando conforto que eu não tive para aquela megera, se é que eles estão juntos?» Valdo fez um sinal para que eu me acalmasse, dando-me a impressão de que captava alguns aspectos dos meus pensamentos mais íntimos. Aproximando-se da jovem que estava cozinhando, impôs a sua destra sobre a sua cabeça e perguntou — Quem são os seus patrões e onde se encontram? Ela sentiu uma espécie de arrepio que perpassou por todo o corpo. Acreditando que falava consigo mesma, respondeu — o doutor Valdemar e a dona Laura estão na empresa deles. Retornarão mais cedo para um jantar com um dos clientes que disseram ser importante. Captei, em conjunto com o nosso líder, a resposta que parecia me soar clara como se fossem palavras articuladas. Tive de ser amparada pelo Valdo, que veio em meu socorro, porque aquela informação foi tão impactante que eu quase perdi os sentidos. Se eu mantinha alguma esperança de que o consórcio entre o Valdemar e a Laura não tivesse sido realizado, ali, naquele instante, não restava mais dúvida alguma. Não me contive e gritei, apesar da dor que sentia e de a minha voz estar a cada momento mais rouca. — Miseráveis! Agora o maldito é tratado por doutor e montou uma empresa com aquela víbora peçonhenta. Não vejo a hora de colocar as mãos neles. — Tenha calma, Mara. Temos oportunidades as mais variadas aqui. Serão muito divertidas as ações que poderemos implementar. Se você não mantiver o controle, pode colocar tudo a perder. Falou Valdo energicamente, enquanto Pelegrino e Toninho retornavam da inspeção. Vendo-os, o nosso líder perguntou. — O que encontraram? Pelegrino adiantou-se, respondendo. — Um vagabundo drogado que vampiriza uns viciados por aqui. disse que mora na Edícula, onde fica instalada a sala de ginástica e as dependências das empregadas. É depois da área de lazer e da piscina. Foi outro choque para mim. Não me contive, pensei alto. Edícula? Sala de ginástica e aposentos? Não só reformaram a minha casa, como ampliaram com área de lazer e piscina? Novamente, Valdo interveio. — Você, menina, pare com essas bobagens. Já é a segunda vez que estou avisando, não era a terceira. Estamos entendidos? — se quiser ajuda, é melhor colaborar, porque não tenho tempo para ficar te corrigindo o servido de babá. Um tanto contrariado com a minha postura, voltou-se para o peregrino e questionou-o. — que vocês fizeram com o sujeito? — Demos uns sopapos nele e botamos para correr. Creio que nunca mais apareça por essas bandas. — Vocês dois são os incompetentes. Podem ir atrás do imbecil e trago-no de volta. Esse tipo de gente é útil para os nossos projetos, porque são os alienados. Vão agora, antes que eu perca a paciência. Já não basta essa daqui me dando trabalho com sua indignação? Rápido, desapareçam. — Está bem, Valdo, Não precisa ficar nervoso. Ele não deve estar longe — disse Toninho, apavorado. Por minha vez, procurei me acalmar, demonstrando uma segurança que não tinha. Aguardei alguns minutos e retomei o diálogo. — Valdo, desculpe minhas atitudes, mas é a primeira vez que tenho a oportunidade de estar em casa novamente e... Ele cortou minha palavra e falou ainda irritado. — Preste atenção e aprenda para depois nos auxiliar. Aproximou-se do fogão e, diante das panelas que estavam sendo utilizadas concentrou-se profundamente, passando a transferir uma energia escurecida que se desprendia de suas mãos em grossos filamentos, sendo completamente absorvidas pelos alimentos que eram processados. Logo após, virou-se informando. Este tipo de ação fará com que os nossos desprevenidos amiguinhos assimilem o um magnetismo que transferir para as refeições que serão servidas, causando-lhes, posteriormente, um desconforto razoável. É rotineiro esse sucesso, Valdo. Depende de quem esteja presente. Existem encarnados que se mantêm numa atmosfera mental elevada e neutralizam completamente os vestígios magnéticos venenosos impregnados. Outros ainda que costumam fazer as suas sinceras orações dentro de suas crenças, anulando também as nossas intenções e energias. — Então a prece funciona? — Esses assuntos não me interessam diretamente, e nunca procurei me aprofundar, porque a maioria dos que estão no corpo de carne não costuma atentar para esses cuidados, tornando-se presa fácil, uma vez que não cultivam qualquer vigilância dos seus pensamentos. Mostrando-se como um professor orgulhoso, Valdo continuou. — Entendo que, da mesma forma que eu possa transferir energias para eles de acordo com os meus interesses, por sua vez existem alguns que possuem poder semelhante. É isso. Achei que a explicação tinha ficado pela metade, tal analogia que fiz rapidamente com o que observara no complexo hospitalar. Mas, naquela altura dos acontecimentos, eu não seria tola de ficar questionando os conhecimentos ou a falta deles do bruta monte mal cheiroso logo o ruído do motor de um veículo foi percebido por nós ao que uma das empregadas confirmou dizendo para a outra devem ser os patrões que retornaram vou recebê-los se você gostou desse vídeo não esqueça de curtir se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos que Deus abençoe a todos